Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você quer aprender sobre distribuição eletrônica? Mas não tem a menor ideia de como ela é feita? Ok, nesse vídeo eu vou te falar o que é distribuição eletrônica e vou te ensinar a fazê-la. Agora eu vou compartilhar a tela do meu computador para te explicar o que é distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica. O que é uma distribuição eletrônica? Em um átomo, os elétrons se distribuem de forma organizada em torno do núcleo. Essa organização é chamada de distribuição eletrônica. As pesquisas que levaram à descoberta da distribuição eletrônica ocorreram a partir do estudo da luz emitida pelas substâncias, quando elas são submetidas à energia elétrica ou térmica, o que vai provocar o aumento de temperatura. A luz emitida por uma substância passa por equipamentos especiais e ela produz um espectro luminoso específico dessa substância. O modelo atômico de Rutherford-Bohr mostra que o átomo possui um núcleo com prótons e nêutrons, além de uma eletrosfera formada por várias camadas eletrônicas, com valores de energia específicos para cada tipo de átomo. Para os elementos conhecidos atualmente, existem no máximo sete camadas, que são representadas de dentro para fora, pela gravura aqui ao lado. Então, elas são representadas por letras de dentro para fora. K, L, M, N, O, P e Q. Essas são as camadas eletrônicas. A distribuição eletrônica refere-se ao modo em que os elétrons estão distribuídos nas camadas ou níveis de energia, que ficam ao redor do núcleo do átomo. Então, eu vou te dar um exemplo. Os elétrons do berílio. O berílio possui 4 elétrons no total, distribuídos em duas camadas eletrônicas. Então, a sua distribuição eletrônica é dada pelo seguinte, 2 por 2. Por quê? Olha, observe a gravura. Ele tem dois elétrons na primeira, no primeiro nível, e dois elétrons no segundo nível, né? Nas camada, na primeira camada eletrônica, né? Na primeira camada ele tem dois elétrons e na segunda camada ele tem mais dois, dois com dois, quatro. Mas para frente eu vou explicar quantos elétrons cabem em cada camada. No entanto, os elétrons não se distribuem de qualquer forma nessas camadas. Havendo, portanto, algumas regras a serem seguidas para essa distribuição. Então, a primeira camada, que é a K, ela suporta no máximo 2 elétrons. E a camada de valência, que é a última camada a ser preenchida, pode possuir, no máximo, 8 elétrons. Esses e outros fatores ocorrem por quê? Porque os elétrons distribuem-se nas camadas eletrônicas de acordo com subníveis de energia que vão ser identificados pelas letras S, P, D, F, que aumentam de energia nessa ordem, respectivamente. Então, cada nível comporta uma quantidade máxima de elétrons distribuídos nos subníveis de energia. Então, para tornar mais fácil a distribuição dos elétrons, dos átomos, nas camadas eletrônicas, o cientista Linus Pauling criou uma representação gráfica que facilitou, e muito, a visualização da ordem crescente de energia, e a realização da distribuição eletrônica. Essa representação passou a ser chamada de diagrama de Pauli, ou conhecido também como diagrama de distribuição eletrônica, ou diagrama dos níveis energéticos. Então aqui está um, o desenho tá, do diagrama de Pauli. Essa aqui, esse aqui é o diagrama né, da distribuição eletrônica. Antes de você poder realizar a distribuição eletrônica de um átomo por meio do diagrama de Pauli, é necessário que você saiba qual é a quantidade máxima de elétrons que pode ser distribuída em cada nível e subnível. Então aqui eu já te dei, essa aqui está pronta, ó. tem o nível e esses daqui são os subníveis, S, P, D e F. E aqui do lado eu fiz separados os níveis e os subníveis para você conseguir visualizar melhor. Os níveis são K, L, M, N, O, P, Q. A quantidade máxima de elétrons no K é 2, no L 8, no M 18, no N 32, no O 32, no P 18, no Q 8. Aqui estão os subníveis, o S, P, D, F. E a quantidade máxima de elétrons em cada subnível no S é 2 no P é 6 no D é 10 no F, é 14. Então, se você for olhar aqui ó, o nível K a camada K não é só dois elétrons e o S só comporta dois elétrons, então vai ser o K né o nível K vai ser 1 S2 o L é 8 elétrons e o P só comporta 6 elétrons e o S, 2. Então, o L, 2 com 6, 8. O S, 2 e o P, 6. E assim sucessivamente. Além disso, você tem que lembrar que os elétrons vão preenchendo esses subníveis de acordo com a ordem crescente de energia, que no diagrama de Pauli é dada pelo sentido das setas. Então, agora a gente vai ver um exemplo de como aplicar esses conceitos na distribuição eletrônica. Então, a gente vai realizar a distribuição eletrônica do ferro cujo número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons, então, o número atômico é 26. Você tem que perceber o seguinte, se o elemento químico vai estar no estado fundamental, igual o ferro está no estado fundamental, então, a quantidade de elétrons e de prótons é igual, ou seja, a gente vai distribuir só 26 elétrons. Então, a gente vai começar pelo subnível 1S, onde só cabem dois elétrons, e a gente vai continuar preenchendo e seguindo as setas até a gente conseguir completar os 26 elétrons. Então, olha aqui, a gente vai seguir o sentido da seta. Então, a gente começa daqui da parte de trás e vai para frente. Então, vai ser 1S2. Aí a gente volta aqui para trás e começa de novo. 2S2 volta, começa de novo. 2p6, 3S2, volta. 3P6, 4S2, volta 3D6. Então essa foi a distribuição eletrônica para o ferro. Observe que a distribuição eletrônica do ferro em subníveis de energia é dada por 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Então a soma dos números expoentes vão totalizar 26. Quer dizer, o número total de elétrons presente no átomo de ferro é 26. Já a distribuição eletrônica por camadas, ela foi dada da seguinte forma, 2, 8, 14 e 2. Ou seja, o átomo desse elemento possui 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, 14 elétrons na camada M e 2 elétrons na camada N. Entendeu como se faz a distribuição eletrônica no diagrama de Pauling? Então, para você fazer a distribuição eletrônica, você tem que estar atento ao número total de elétrons em cada subnível e nas respectivas camadas eletrônicas. Então, a camada K é 1s2, isso é da distribuição eletrônica do ferro. No L, 2s2 e 2p6, 2 com 6 dá 8. O M, 3s2, 3p6 e 3d6, 2 com 6 8 com 6, 14. E na camada N, 4S2. Então você tem que observar que não foi necessário a gente fazer a distribuição eletrônica em todas as camadas. Por quê? Porque o número atômico do ferro é 26. Então a gente só vai fazer a distribuição eletrônica até somar 26 elétrons. Formou, é, somou os 26 elétrons, a gente pode parar de distribuir. E não a gente, aí a gente não tem que distribuir na tabela inteira. Né, no diagrama inteiro, e sim até a gente formar a quantidade certa de elétrons do elemento químico que a gente está fazendo distribuição eletrônica. Então, você pode observar que na tabela periódica, algumas tabelas periódicas, é mostrado da seguinte forma: aqui em cima, o número atômico, né, que número atômico é igual ao número de prótons, e quando está no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Aqui, o símbolo do elemento químico. Aqui embaixo, o nome do elemento químico e aqui do lado, a distribuição eletrônica por camadas. Então, a do ferro, ó, primeira camada, 2, segunda, 8, terceira, 14 e, quatro, e quarta, 2. Então... Você tenha sempre mão da tabela periódica, sempre faça uso da tabela periódica, porque às vezes você pode economizar tempo no exercício utilizando a tabela, porque às vezes ela já te fornece algum dado que você não vai ter que ficar procurando ou quebrando cabeça para descobrir. Então, em ordem energética, vai ficar da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. O número de elétrons no subnível mais energético, né, o subnível mais energético, é o último a ser preenchido. Isto é, no caso do ferro, é o 3D. E o número de elétrons que ele tem é 6. Né, que ele comporta, né, para fa fazer o fechamento dos 26 elétrons, é 6. Então, vai ser o 3D6. Em ordem geométrica, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3s2 3p6 3d6 4s2 O número total de elétrons por nível, né, ou camada, vai ser: na camada K, 2; na L, 8; na M, 14; e na N, 2. O número de elétrons no subnível mais externo. O subnível mais externo é o que fica mais afastado do núcleo. Nesse caso, vai ser o 4s. E o número de elétrons nele é 2, então é o 4S2. Uma observação importante, a distribuição eletrônica na tabela periódica. Existe uma relação entre os períodos da tabela periódica e os níveis energéticos que os elementos apresentam. Se você observar, a tabela periódica possui sete períodos que vão ser numerados de cima para baixo. E o número de cada um deles corresponde à quantidade de níveis, né, ou camadas, que os seus elementos apresentam. Então, os elementos do primeiro período, que é o hidrogênio e o hélio, vão apresentar apenas um nível energético. Enquanto os do segundo período possuem dois níveis energéticos e assim sucessivamente, até o sétimo período, que vão ter sete níveis energéticos. Então, como eu disse anteriormente, tenha sempre em mãos a tabela periódica, Faça uso dela, porque às vezes você consegue utilizar, né, o, através da tabela periódica, conseguir algum dado para o exercício que você não precisa ficar é, quebrando a cabeça. Então, tenha sempre mão a tabela periódica e faça uso dela. Agora eu vou voltar para o meu quadro para poder fazer um exercício para você compreender melhor como é feita a distribuição eletrônica. Nesse exercício, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do sódio em seu estado fundamental. Então, o sódio, em seu estado fundamental, ele tem 11 elétrons. A gente viu que o subnível S, ele comporta até 2 elétrons, o P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons, o F, 14 elétrons. Por que eu não coloquei eles, né, os números, né, os expoentes, no diagrama de Linus Pauling, Para não ficar muito embaralhado e para vocês conseguirem visualizar melhor. E por isso também eu não coloquei todas as setinhas, para ficar mais fácil de compreender. Então, os ótimos elétricos vamos começar a comprimir. A gente viu que a gente começa da parte de trás da seta para frente. Então, aqui vai ser um s 2 Então, aqui ó, um s 2 A gente viu que a gente pega da parte da frente da seta e volta para o final da próxima. Então, a gente vai vir aqui, começar ali. 2S, 2. 2S, 2. 2 com 2 4, a gente já tem 4 elétrons. A gente vem aqui e volta de novo. 2P, 6. 2P, 6. 2 com 2, 4 com 6, 10. já tem 10 elétrons, a gente precisa de mais quantos elétrons? Mais um. Então, 3S, 1. Nós vamos parar por aqui, tá? 3S, 1. A gente não vai continuar a distribuição eletrônica, porque a gente já chegou na quantidade de elétrons que o sódio tem. Então, 2 com 2, 4 com 6, 10. Com mais um, 11. Então, esse aqui é a distribuição eletrônica do sódio. Mas, e se o sódio transformar em um íon positivo? Se ele está positivo, é porque ele perdeu um elétron. Então, 11 elétrons menos um elétron que ele perdeu, vai, vamos ficar com 10 elétrons, ok? E como que vai ficar a distribuição eletrônica do sódio com um íon positivo? Vai ser 1 2 2, S2 e 2, P6. 2 com 2, 4, com 6, 10. A gente vai parar aqui, porque ele não perdeu um elétron, que estava na última camada, Então ele ficou com 10. Então, se o sódio, ou qualquer elemento que estiver no seu estado fundamental, vai ser a quantidade de elétrons que ele tem. A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, e a quantidade de prótons é igual ao número atômico. Se ele se transformar em um íon positivo ou um íon negativo, você vai ter que olhar quantos elétrons perdeu ou quantos elétrons ele ganhou. Bom, eu espero que você tenha conseguido compreender como que é feita a distribuição eletrônica né? e tenha aprendido como se faz uma distribuição eletrônica. E se você gostou desse vídeo, clique no joinha. Escreva nos comentários o que você achou e me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.